Boa noite. Quantos segredos esconde uma das regiões menos habitadas do planeta? O Globo Repórter de hoje revela as belezas e os contrastes da Austrália: imensas áreas de deserto, desfiladeiros e piscinas naturais intocadas. Posso ficar aqui o dia As riquezas que vêm da terra e do mar. Quando as estradas levam ao litoral, encontram praias a perder de vista. Nossa equipe vai mostrar como é a vida nas grandes cidades de um dos países mais ricos do mundo. Cirnei, a maior metrópole, é referência em qualidade de vida e em oportunidades que muitos brasileiros estão conseguindo aproveitar. O programa de hoje é uma coprodução com a EPTV. Quantas surpresas cabem em um continente? Na Austrália, elas se estendem entre dois oceanos. Um dos encantos mais famosos é a Baía de Sidney, na costa do Pacífico, a vitrine rica da maior cidade, da metrópole múltipla, a principal porta de entrada. Mas agora o nosso destino está longe da civilização. Na parte desabitada, do outro lado do país, onde a Terra parece de outro planeta. Seca, inóspita, desafiadora. Se a maior parte da Austrália é deserta, queremos encontrar um oásis e descobrir segredos. Acordamos de madrugada num único hotel em centenas de quilômetros de estrada. Temos licença e um mapa. O dia ainda é uma promessa no horizonte. O dia vem vindo. O dia está nascendo. E quando amanhece? Trocamos o asfalto pelos caminhos da aventura. Nosso carro agora é um pontinho branco na imensidão do Parque Nacional de Carigine, no chamado Deserto Arenoso da Austrália, a 4.500 quilômetros da capital, Canberra. A vegetação é rala, com arbustos e espinheiros. Quando a estradinha também acaba, mochila, equipamento, vai tudo para os ombros. Os passos mostram que estamos numa terra diferente e ela também acaba. Aqui já é. Estamos no Canyon de Hammersley. Vamos descer mais. Uau! Nossa, cuidado aqui. Olha, eu já vi muitos canyons na minha vida. O que eu acho que esse aqui tem de diferente é esse vermelho forte, não é? É um jogo de riscos e terraços, becos escuros, vencidos pelo tempo, e pontas que resistem como varandas petrificadas nas alturas. É uma rocha muito sólida. Parece que a gente está em cima de uma estrutura de metal. E talvez este seja mesmo um caldeirão de ferro. Lá do outro lado, no paredão, a gente percebe aquelas linhas que de tão certinhas parecem que foram feitas com a mão, não é? Na verdade, são as camadas de sedimentos que foram depositadas ao longo de milhões de anos e que agora, para os nossos olhos, viraram essa maravilha. De uma margem a outra, em cima, são de 100 a 300 metros, mas as sombras escondem a profundidade. O cânion é um corredor de mistérios. Neste caminho de gigantes, os olhos querem descobrir mais. Está vendo que tem água lá no fundo? É um córrego. Ele que abriu o cânion. Será que a gente consegue chegar nesse ponto? Vamos lá? Para chegar perto, é preciso descer sobre pedras soltas. Seguimos rente ao paredão de rocha, agacha, arrasta, aos pulos. Cada ponto firme serve de apoio, é preciso escolher onde se pisa. <risos> Olha só. <risos> Olha, se esse aqui é o oásis do deserto, nós chegamos ao coração dele. E é um coração aberto com água para matar a sede. Hum, fresquinha. É uma paisagem intocada. Estamos sozinhos no vale, no fundo do caldeirão. Depois dessa primeira aventura, retornamos para a parte de cima, para descer mais uma vez. E agora o bicho vai pegar. Pelas imagens aéreas que fizemos do Canyon, vemos que o riacho é quase sempre espremido pelos paredões, frestas, às vezes, de não mais do que um metro. Avistamos também o que parece ser uma piscina natural. Mas como chegar até lá? Inventamos um caminho, quer dizer, mais uma aventura. O caminho agora parece remexido por um terremoto. Atingimos um ponto crítico. É uma escalada livre para baixo. Estamos a meio caminho, no impasse do paredão. E de quebra, perigosamente embaixo do deslizamento. Chegamos a uma piscina natural. Um cantinho reservado do mundo. Escondido de tudo e de todos. O calor castiga. O deserto cobra, mas também entrega. Hora de tirar o peso. E sabe por que a mochila? Para trocar de roupa. O mergulho é um presente. Água limpa e cristalina na suavidade das nascentes. Dá para acreditar que a água não é gelada? Muito gostoso! Posso ficar aqui o dia, to o dia todo. O sol a pino ilumina agora a banheira de pedra. As plantas aquáticas são parte desse milagre no deserto. Hora de brincar! um oásis, descobrimos um santuário. Carigine é um paraíso perdido. Mas e onde tem gente? Como é a vida? Australiana, quer dizer, com muito espaço. A Austrália tem pouco mais que a população da região metropolitana de São Paulo. 25 milhões de habitantes. E é quase do tamanho do Brasil. 85% deles moram na costa leste. É um dos países mais ricos do mundo. Tiago andou metade do mundo até chegar onde mora hoje, no bairro dos Sonhos, em Sydney. Ruas espaçosas, vizinhança sem muro. O brasileiro acaba de se casar com a australiana Maria. Mas o casal já tem quatro filhos de outros casamentos. Dois dela... Oi, meu nome é Chloe. Margarita. E dois dele... Noah. Olá, meu nome é Eva. Entre caretas e beijos, eles formam uma super família moderna. Felicidade que enche a mesa e as bocas no café da manhã. É um ataque bonito de se ver Refeição forte, saudável e, de novo, mistura Brasil e Austrália Presunto e queijo, suco daqui, frutas de lá E uma pasta que os australianos adoram, mas que o resto do mundo estranha Um creme salgado de extrato de levedura de cerveja passado no pão. Será que eu vou gostar? Acho que não. Você gosta? Não. Gostei. Ai, ai, ai. Gostei. Ele é um Aussie agora. Aussie, Aussie, Aussie. Oi, oi, oi. Será que eu virei o seu que Porque eu gostei da, da pasta. Cenas de uma vida tranquila. A casa eles compraram há três anos. Uma conquista do casal que já virou o domínio absoluto das crianças. A casa é de vocês? Sim. Compraram? Sim. Então é assim, é tudo fácil. Você chega aqui e começa a ganhar dinheiro, é tudo fácil <risos> na Austrália? Não. Não foi fácil. Eu cheguei lavando prato, lavava bastante prato, porque eu não falava absolutamente nada de inglês. Às vezes eu tinha que pedir dinheiro para minha mãe. <risos> Para me ajudar. Lá do Brasil? Lá do Brasil. Tiago é chefe de cozinha e a Maria professora. Hoje já tá tranquilo. Hoje graças a Deus é... eu ajudo minha mãe, né? Quanto tempo faz que você não vai pro Brasil? Quatro anos. É longe, né? É. É a pior parte da Austrália de ser muito longe da gente não conseguir ir e vim quando a gente quiser. O beijo da esposa é a solução para todas as dores. <risos> é uma loucura, mas uma loucura deliciosa. Na verdade, eu não troco essa família por nada. E completa. O Thiago e as crianças são o que melhor já aconteceu na minha vida. Uma das melhores coisas, além the crianças, é a melhor coisa in minha vida. Se o Brasil está distante, eles têm uma Austrália inteira para conhecer pela janela. Em um país imenso de dimensões continentais como o Brasil, só que com mais segurança nas estradas, andar de carro aqui é um esporte nacional. Os australianos adoram explorar a Austrália dirigindo. E às vezes, o próprio caminho é o motivo da viagem. Este é um deles. Um trecho da rodovia na costa que já virou atração turística. Cenário bem desenhado. A vegetação costeira lembra muito a nossa mata atlântica, só que o oceano é o Pacífico. Reparou nos tons de água? Verde, azul. A engenharia completa o espetáculo. São quatro curvas pelos rochedos que dão nome à ponte, Seacliff Bridge, a ponte dos penhascos marinhos. Se de cima é bonito, embaixo é um tapete mágico. Os pilares ficam sobre a plataforma natural de pedras. Equilíbrio que enfrenta as ondas e leva a gente para passear. o carro chega, o pedestre também tem vez. Aqui, ao lado da rodovia, eles reservaram um espaço para quem vai a pé. É uma pista super segura, como se fosse uma passarela com vista de luxo. E acaba sendo uma opção. Imagina sair de casa para uma viagem, levar um tênis do carro, aí estaciona aqui perto, você faz uma corridinha e volta a dirigir. Incentivo da paisagem não falta. Esta mulher, que veio com a família do Chile, diz que é como estar ao mesmo tempo, no palco e na arquibancada. Para muita gente, uma viagem para sonhar. Esta jovem da República Tcheca fez o sonho se tornar realidade. Há seis meses, Denisa Zubkova decidiu botar um capacete na cabeça e sair por aí comprou uma moto usada em Sydney e sabe onde nós encontramos ela? Do outro lado do país, na Praia de Brume, costa do Oceano Índico. Na ponta do embarcadouro, Denisa conta que o destino estava escrito nas estradas, tanto que no caminho ela encontrou o amor. Thomas, um garçom também da República Tcheca, apaixonado pela aventura de viver ao lado dela. Ela falou que eles simplesmente vão parando em lugares de que se pode acampar de graça, né? E quando eles podem, dá uma pescadinha para conseguir comida. É aventura demais para você? Pois o casal ainda tem mais três meses antes de voltar para Sydney e completar o roteiro de 25 mil quilômetros de moto. Só aí os dois voltam para Europa. Denisa diz que todo mundo deveria tentar. Em vez disso, voltamos para o carro para conhecer a vila. Aqui é a confiança que atravessa a rua. Brumby tem só 14 mil habitantes. E mesmo assim, é a maior cidade da imensa região de Kimberley, que tem o dobro da área da Grã-Bretanha. A praia da cidade é pequena, uns 500 metros. Mas a vizinhança é é um azul só. Num lugar tão pouco habitado, praia deserta e areia. Tem pra todo lado. Fácil de ver, difícil de atravessar. Mas o encontro compensa qualquer esforço. Existe uma conta maluca aqui na Austrália? De que se uma pessoa quisesse conhecer todas as praias, conhecendo uma por dia, ela levaria mais de 27 anos para passar por todas. E o mais incrível é que a maioria delas é assim. O ponto onde estamos é a parte onde o planeta é turquesa. O sol acende o mar em tons cintilantes e a praia emerge como a moldura do continente. um bom lugar para voltar a ser criança. Não dá vontade de ter asas? A nossa câmera tem. São mais de 36 mil quilômetros de litoral, sem contar as ilhas. Entre as 7 mil praias da Austrália, esta é conhecida como a Praia das 80 milhas, que dá aí uns 130 quilômetros. Se tem isso mesmo, mais ou menos, Deve ter dado muito trabalho para conferir, porque só olhando parece não ter fim. A beleza, esta sim, é infinita. pouco. Uma aventura pelo deserto da Austrália Ocidental, mais de 5 mil quilômetros atravessando o país até a terra do ouro e das rochas que chamaram a atenção das agências espaciais. É a seguir. Colar é bom, ver Sidney num dia assim é privilégio. Mas vamos deixar as cidades grandes para trás, cruzar o continente e seguir para o lado desconhecido da Austrália. É como viajar de um extremo ao outro do Brasil. São quase 5.500 quilômetros até a cidade de Port Hedland, na costa da Austrália Ocidental. O avião sobrevoa um dos maiores vazios do mundo. Por horas, não avistamos nenhum sinal humano, mas maravilhas que só existem por aqui. Vista de cima, a reserva natural de Tundas é um jogo de anéis distraídamente lançado sobre a planície. Lagos salgados, aos milhares. Mais adiante, o chão vermelho, estranho, fascinante, e nós queremos ver isso de perto. Mas, Quais as cores do deserto? Chegamos a uma paisagem branca, montanhas de sal. Potheadland fica no meio das maiores salinas da Austrália. Desse lado o mar, do outro o deserto, o desafio. E é aqui, na costa do Oceano Índico, que começa a nossa aventura. Eles dizem que quando se viaja lá para o interiorzão do país, o viajante vai descobrindo uma variedade incrível de ambientes. E com a direção invertida, ó, do lado direito do carro. Vamos junto? O dia está lindo! Cuidado, entramos no território dos gigantes. Contou as rodas. 128 pneus. São os trens de estrada, comboios de caminhão com quatro caçambas, na maioria carregadas de minério de ferro. Nenhum lugar do mundo tem tantos deles. Preciso estratégia para ultrapassar e juízo para desistir. Só mesmo num retão com muita visão livre. São 90 metros de peso e velocidade. Ainda bem que espaço não falta. A região de Pilbara é maior que a Alemanha, mas tem só 45 mil habitantes. Acredita que isso é um rio? Ou foi? E vai voltar a ser? Onde chove pouco, os leitos passam 10 meses por ano como rios de areia. Mas as árvores sabem aproveitar. No meio do mato, quando tem mato, né? A gente procura as semelhanças com o Brasil, mas descobre que aqui tudo é parecido, mas diferente. Olha os eucaliptos, nativos da Austrália, iguais aos nossos, só que com caule branco. Parece paineira, mas é um baobá aqui. Arbustos, tipo árvore de rua, mas em miniatura. Pelo menos isso é uma pomba, né? Não é! A cacatua cor-de-rosa, ou gala, é prima dos papagaios. A cor-de-rosa vive em toda a Austrália, mas as brancas, chamadas de corela, só neste cantinho do país. Elas passam o dia procurando comida e, à tarde, aparecem para dormir nas árvores. Alinham as penas, ajeitam a roupa para desarrumar tudo de novo no namoro. Também com uma lua dessa... Entre os koalas é a doçura que faz sucesso. Dizem que são a coisa mais fofa do continente. O casaquinho de pelúcia, macio, serve principalmente como cobertor. Os koalas não constroem abrigo e precisam da pelagem para se manterem aquecidos. São equilibristas de mão cheia. As garras se fixam como pregos e aí, sem medo de cair, cochilam em qualquer galho. Você conseguiria? E olha que eles dormem 18 horas por dia. Todo mundo chama de ursinho, mas na verdade o coala é um marsupial, parente do bicho-símbolo da Austrália. E nós acabamos de encontrar um. Flagrar um animal silvestre é sempre bacana, mas não é tão difícil assim. Nas contas do governo, a Austrália tem hoje por volta de 42 milhões de cangurus. Quer dizer, mais canguru do que gente. E o número deles está crescendo. São comuns até em parques urbanos. para nós é tudo canguru, mas os australianos diferenciam três espécies com nomes diferentes. Esta, com o bebê na bolsa, é uma fêmea de walab de pescoço vermelho. Os filhotes também têm um apelido só deles. Enquanto frequentam a Bolsa da Mãe, o pequeno é chamado de Joey, tipo Joãozinho. Depois de 200 quilômetros de estrada, a paisagem vai ficando mais seca. Passamos pelas últimas moitas de Mula Mula, as graciosas flores roxas do deserto. no único riacho com água, tivemos que parar e ver de perto uma formação geológica rara. A beleza diferente, ao mesmo tempo encantadora e dramática desse afloramento, que de repente aparece no meio da paisagem, foi a primeira característica que chamou a atenção dos pioneiros, as primeiras pessoas que se arriscaram a vir para cá. O afloramento, descoberto só 100 anos atrás, foi chamado equivocadamente de Marble Bar, quer dizer, barra de mármore. Na verdade, é rocha de jaspe, uma variação mais rara do quartzo. Molhada, parece carne viva. Por causa da beleza, o jaspe era muito usado para fazer joias e vasos, e foi considerado a pedra mais desejada da antiguidade. Hoje, é a jazida preservada que tem valor. Mas logo, eles iriam descobrir que este não é o único tesouro que a terra esconde. Ouro. Marbobar estava cheia de ouro. E este morador diz que ainda está. As primeiras pepitas foram encontradas bem aqui no Riacho, em 1890. Aí apareceram três pedras imensas, com mais de 10 quilos cada. E a Corrida do Ouro transformou Marble Bar em uma cidadezinha do Velho Oeste australiano. A antiga mina com chaminé de 75 metros está em ruínas, mas protegida porque, dizem, ainda tem ouro lá embaixo. Mas, sem os garimpeiros do passado, a vilinha tem agora menos de 100 habitantes. O assunto no único pub é sempre o tempo de glória e o sonho de encontrar ouro de novo. Thomas Fox conta que, de um jeito ou de outro, todos que moram aqui esperam ainda um dia topar com a sorte grande. Eu pergunto, e você achou ouro? Eu não spend um pouco of tempo. Ele diz que sim, alguns poucos gramas, mas que muitos recolheram dezenas de quilos na vizinhança. O problema é que quem acha não mostra. Aí eu pergunto: e você tem ouro para mostrar? Ele ri e ironicamente diz: não. Not here. <risos> mas por fim, ele entrega. Só uma amostrinha: um cristal de quartzo com pontinhos dourados. O Ouro Luminoso de Marble Bar. Mas lá fora, temos muito mais o que procurar. That's exactly right. O professor Martin Fankranendong é especialista em astrobiologia. Ele explica que o solo daqui tem a mesma idade das rochas da superfície de Marte. É como um campo de treinamento para as agências espaciais. E nesse ponto, acha que agora a NASA vem? Já veio. E a Agência Espacial Europeia também. É assim que nós vamos saber aqui, explica o professor, como ir procurar vida lá no planeta vermelho. Mas onde exatamente eles estiveram? Com GPS, mapa e indicações das pessoas da vila, traçamos um caminho. Deixamos para trás as minas e os trens de estrada. Agora estamos sozinhos, no meio do nada, cheios de esperança. Agora, presta atenção nessa história. Pesquisando mais profundamente a região, os cientistas descobriram algo muito mais valioso do que o ouro. Tá vendo aquela faixa escura ali no morro? Aquilo são camadas de estromatólitos, que é uma palavra que a ciência usa para identificar a mistura de sedimentos com bactérias que viveram há 3 bilhões e quinhentos milhões de anos. Aqui foram encontradas as formas de vida mais antigas do nosso planeta. Subimos a encosta, mas é esta imagem aérea que é reveladora. Repare que a linha escura se mantém no mesmo nível, mesmo em morros diferentes. Os pesquisadores desconfiaram que essa faixa mostra o fundo do oceano ancestral. E acertaram! Ela nasceu pelo depósito de cianobactérias, ou algas azuis petrificadas, o fóssil, acredite, de um dos nossos parentes mais antigos. E você pode se perguntar, e daí que elas são tão antigas assim? pois a gente deve muito mais a elas do que pensa. É que essas bactérias, lá atrás, quando elas faziam fotossíntese, usando a luz do Sol, não é? elas liberavam oxigênio. E fazendo isso, elas mudaram a composição da atmosfera. Foram elas que soltaram o sopro de oxigênio que permitiu a evolução da vida no planeta. Sem elas, não haveria plantas, nem dinossauros, nem nós. O professor se encanta com a descoberta. Poder olhar de volta no tempo e observar o nosso próprio começo é sim uma experiência incrível. No próximo bloco, você já ouviu falar em Fazenda de Pérolas. Nossa equipe mostra como é a produção numa linda baía do Oceano Índico. A gente volta já já. Do outro lado do mundo e num perrengue danado... Na península de Dampier, num dos extremos da Austrália, se o carro quebra, não tem socorro fácil. Mas vale o ditado, quanto pior a estrada, melhor a paisagem. Chegamos a uma ponta onde os riachos alcançam a praia em formas magistrais. Um deles é o Willie Creek. Um canal direto para as belezas naturais. Que tipo de joia nasceria num lugar assim? Algumas das pérolas mais caras do mundo. A maior da vitrine vale mais de 100 mil dólares. Tem 20 milímetros de diâmetro, quase o tamanho de uma bola de gude. Ao lado dela, outra da cor mais procurada, no mesmo tom da lua cheia. A nossa anfitriã Lucy Anderson nos mostra a fazenda onde elas são cultivadas. Isto mesmo, esta é uma fazenda que cultiva pérolas. Diferente do minério de ouro ou do cristal de diamante, as pérolas têm origem orgânica. Sabia que elas nascem de um acidente? E de uma forma muito curiosa, quando um corpo estranho, tipo um grão de areia, fica preso dentro da ostra. Para se proteger do incômodo, o molusco envolve esse corpo estranho com nácar, a mesma substância da madrepérola, Pérola, que é rica em proteínas e carbonato de cálcio. Yeah, so day, Lucy revela um truque. Eles introduzem um núcleo artificial na maior espécie de ostra, a máxima pintada, que começa o revestimento com nácar. Pronto, mais uma ostra grávida de pérola. Depois de um tempo no laboratório, elas vão para as redes e de lá para o mar. E nós também vamos. As águas quentes e ricas em nutrientes do Oceano Índico são ideais. Como a pérola depende da saúde da ostra, todas passam por exames. Diria-se clínicos. A busca por ostras e pérolas custou muitas vidas. Cem anos atrás, homens e mulheres se arriscavam em mergulhos de até 12 horas, usando escafandros que pesavam 180 quilos. Só as botas, de chumbo, ferro, couro, madeira, pesavam 35 quilos. The Funcionário do museu conta que o ar vinha por mangueiras da superfície e o mergulhador era puxado por cordas. Se algo dava errado, a pessoa ficava presa, sem ajuda, no fundo. A maioria morria sem ar, ou por ataques não menos dramáticos. Sharks and whales. Tubarões e baleias. Eles se enroscavam nas mangueiras. O mergulhador era arrastado ou simplesmente devorado. Histórias assim tornam as pérolas ainda mais preciosas. Ela vai abrir a ostra e a gente não sabe, ninguém sabe se tem pérola aí dentro. Ela falou que é possível, mas às vezes não, não. tem. Olha só! A pérola sai ainda um pouco opaca, mas já reluz com majestade de joia. Eu pergunto, quanto tempo a ostra levou para fazer esta pérola? Dois anos. O núcleo ficou dois anos aqui para ela conseguir criar tudo isso. Essa aqui é uma pérola muito boa, ela está falando. O valor é dado pelo tamanho. And then you have the shape. O we want a nice, perfectly round. formato dela que é perfeitamente redondo. Yeah. And then we have the color. A cor. Yeah, so we want a nice moonlight white. What we call? It. Cor, assim, branco de lua, a cor da lua. How much do you think quanto this one será one que vale? I'm um, around 2000 Dois Dois dólares. Quer dizer, uns 10.000 reais. Wow. mil reais na minha mão como a lua, toda a pérola é única. Não existem duas iguais. A saudade é grande no coração dos brasileiros que vivem na Austrália, como o Juju, eternamente dividido entre a conquista do sonho e a lembrança do berço. Juju é músico, sambista. O trabalho dele em Sidney é produzir antídoto pra saudade coletiva. Samba que uma vez por semana conforta os corações. E não só de brasileiros. Eu não quero ver você chorar. Fazer samba ajuda a matar a saudade? Pra caramba. <risos> Todo final de semana, pra caramba. Fala aquele sentimento, aquela música. Você faz samba em que dia? Direto. O pessoal fala, ó, para de bater, bater nas coisas, no trabalho. Direto. É muita saudade. É muita saudade. É muita saudade. Muita. saudade contada em versos ou em filmes. Joseph saiu no Brasil há oito anos em busca do sonho de trabalhar com cinema e conseguiu. Hoje, ele faz sucesso na Austrália como operador de câmera. A grande diferença de, da produção audiovisual é, no Brasil para a produção audiovisual aqui é porque aqui realmente o dinheiro que você ganha, você consegue comprar bons equipamentos, equipamentos de ponta. De fato, a renda per capita da Austrália está entre as 10 mais altas do mundo, acima de Alemanha, Japão e Zona do Euro. É, com dinheiro fica mais fácil, né? Mas talvez esta seja a principal virtude da Austrália. Conseguir fazer a riqueza chegar à vida do cidadão comum. Os australianos costumam ter tempo para lazer e opções para curtir a vida, mesmo nas cidades grandes como Sydney. Menos estresse. A metrópole de 5 milhões de moradores tem 421 parques, praças e jardins. É a segunda cidade mais verde do mundo, atrás de Singapura. E o melhor, os espaços são bem distribuídos por todos os bairros. O país sustenta o sexto melhor índice de desenvolvimento humano. E está cheio de estrangeiros. De cada quatro habitantes, um nasceu fora do país. Cada vez mais atrativa, a Austrália tem se tornado, nos últimos anos um dos países de maior diversidade cultural do mundo e isso é próximo do Brasil imagens e sons de mundos parecidos e diferentes que se encontram na distância Eu não quero ver você. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o Globoplay. Agora você fica com o Viqualizer, a protetora. Uma ótima noite para você e aproveite o fim de semana.